tudo bem hoje esse vídeo é sobre essa bússola alguns amigos pediram para gravar um vídeo sobre ela para falar um mostrar um pouco é, como, como que a bússola é, é e suas funções ok é, essa bússola é uma réplica de uma bússola alemã não lembro agora o nome ou a numeração é, dessa bússola alemã mas eu vou deixar aí na, na descrição do vídeo tá é uma bússola conhecida como bússola de geólogo ou bússola de topógrafo. Ela tem algumas funções que eu vou é, apresentar aqui. Primeiro, olha o tamanho dela. Tá? Essa é a, o que ela tem por fora. Ela tem uma tabela de cálculos. Ela pesa umas 250 gramas. Tem um, um escalímetro é de 1 para 25 mil, é, ela possui uma mira para você estabelecer distâncias aproximadas entre, é, entre você e um objeto através da medição, é, é, estimando a altura e largura do objeto e quanto que esse objeto ocupa de espaço dentro dessa mira, mais ou menos como funciona as miras telescópicas né, de snipers, de espingardas, de artilharia, mais ou menos o mesmo princípio. Você estima a largura ou a altura do objeto, é, faz a mira, vê quanto, qual espaço dentro desses dots, né, desses pontos que o objeto ocupa, e aí você usa a tabela de cálculo, e estabelece uma a, a, consegue encontrar a distância é, ela possui uma bolha de nível essa bola de bolha de nível ela é utilizada juntamente com tripé então ela possui uma rosca fêmea para você encaixar o tripé para estabilizar a bússola para melhorar as medições é, ela possui um limbo giratório e o um limbo fixo na agulha, limbo solidário à agulha. Okay? Então ela facilita muito para a utilização, uh, tanto como, ela funciona tanto como bússola de mapa, porque você consegue utilizar ela como um transferidor, né? e também uh, funciona como bússola divisada, pelo fato da agulha estar presa ao limbo, né? do limbo ser preso à agulha. Ela possui uma, um instrumento que é um, um inclinômetro, onde você estabelece a inclinação de um determinado terreno, tanto em graus quanto em porcentagem. Então aqui 0%, 0 graus de inclinação, se eu olho o terreno eu faço a mira do, do, do, do, do terreno tento acompanhar, alinhar a bússola junto com a inclinação do terreno e eu consigo medir aqui a inclinação aproximada ela possui uma mira superior uma mira inferior e essa mira inicial para ajudar a estabelecer as imutes ajudar a estabelecer direção ajudar a estabelecer distância ajudar a estabelecer ângulos estabelecer o azimute tanto de planos superiores ao horizonte quanto de planos no horizonte e uma outra função que ela tem não sei se dá, vamos, ver, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui que é o monóculo do do contra -azimuth. tá vendo aqui quando você olha pela visada pelo monóculo você consegue medir o azimuth e imediatamente ela te traz o contra azimuth então é isso essa é a apresentação da nossa bússola até a próxima